Glória a Deus, aleluias, louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador querido Deus, eterno Pai, Deus de maravilha, Deus de glória, Pai querido, te agradeço, Senhor, pela sua oportunidade, ó Pai, de estar aqui diante do Senhor, na sua presença, Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa a minha vida, abençoa a vida da minha esposa, dos meus familiares, meu Deus e meu Pai, Pai querido, Deus amado, abençoa a vida dos irmãos, Senhor, meu Deus, meu Pai, que estão ouvindo neste momento essa oração, visita o coração de cada um, meu Deus e meu Pai, Pai, a é esse irmão, é essa irmã que necessita, Senhor, de uma porta aberta. Abre essa porta, Senhor, meu Deus, meu Pai, essa porta de emprego. Meu Deus e meu Pai, esse irmão e essa irmã que necessita de uma cura, Senhor. Pai, que o Senhor venha curá-los, ó Pai, em nome de Jesus. Pai querido, Deus amado, esse irmão e essa irmã, meu Deus, meu Pai, que precisa de uma resposta do Senhor. Que o Senhor venha falar com eles, meu Deus e meu Pai. Ah, Pai querido, Deus amado, abençoa cada familiares, meu Deus e meu Pai. Meus irmãos e irmãs que estão ouvindo essa oração, meu Deus e meu Pai. Abençoa, assim meu Pai, os filhos. Abençoa, assim meu Deus e meu Pai, os netos. Abençoa, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ah, Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus, meu oh Pai muito obrigado Senhor, meu Deus, meu Pai por Senhor permitir eu deitar e levantar na Tua presença, restaurar minhas forças, minha saúde assim, meu Deus, meu Pai, eu creio que o Senhor restaurou as forças e a saúde de cada irmão e irmã nessa manhã, meu Deus e meu Pai sim, meu Deus, meu Pai, que esse dia de hoje seja um dia de vitória um dia de bênção, um dia de testemunho assim, meu Deus, meu Pai eu te agradeço, em nome de Jesus, amém